Olá pessoal, meu nome é Johnny Estou aqui mais uma vez para mostrar mais um vídeo para vocês Dessa vez tocando a música de Vagalumes, de Polo E eu vou passar aqui para vocês como é que se toca ela E ela se toca desse jeito aqui Primeiro vocês vão colocar o um formato de Mi O um formato de Dó O um formato de Sol E o um formato de Ré, ok? O início da música ele vai ter é, é, no teclado, tá então eu vou fazer uma forma de dedilhar aqui. Então, é, agora vai vir para o formato da mão direita, né, no caso, para que vocês prestem bem atenção de como é que se toca ela, né, no caso. A primeira parte vai ficar assim, ó, uma para baixo. Põe o dedo assim e abre a mão, tá? Uma com legal polegar, duas. Te ver sorrir eu o pós-colorio, um céu de outra cor eu. Só quero amar você, e quando amanhecer. para baixo para baixo para baixo pra baixo cima baixo cima baixo baixo baixo baixo cima baixo cima baixo cima baixo cima baixo cima baixo cima baixo assim para baixo, assim pra baixo, então, beleza? Agora vamos para o formato dos dedos, né? Dedo indicador, e de dedo médio, fazendo o formato de Mi, aqui na sexta casa, ou seja, vai ficar assim. É, primeira corda, corda Mi, segunda Si, terceira Sol, Quarta Ré, quinta Lá, primeira Mi. Ok? Então, vamos colocar o dedo médio na sexta casa, na quarta corda, na corda Ré, e o dedo indicador na sexta casa. corda lá na quinta K, corda ok você vai botar um formato de um dó ok você vai usar o dedo indicador médio e olha lá o dedo indicador vai ficar na segunda corda ok segunda corda na corda si o dedo médio vai ficar na quinta casa na quarta corda na corda ré e o dedo anelar vai ficar na sexta, é, sétima casa na corda lá na quinta na quinta corda na corda lá ok Vou vir no formato de sol, que vai usar dedo mínimo e dedo anelar. Na sétima casa, ou seja, o dedo mínimo vai ficar na corda misinha, a primeira corda. O dedo anelar vai ficar na segunda corda, na corda si da sétima casa então vai ficar os dois aqui o dedo indicador vai ficar na sexta casa na corda lá ok e o dedo médio vai ficar na sexta corda na corda misona na sétima casa ok o Ré vai ser formado com esses três dedos: dedo indicador, dedo médio e dedo anelar. Ok? Vocês vão colocar o dedo indicador na terceira corda, na corda sol da quarta casa. Dedo médio na primeira corda na corda misinha na okay? corda misinha da quarta cor, casa e o dedo médio na segunda corda na corda si da quinta casa vai fazer um ok? aí depois fica lá né? Não. dividi essa aula em três partes, tá ok pessoal? Então essa foi a primeira parte. Muito obrigado por estar assistindo. Valeu mesmo. Se inscrevam lá no meu canal. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham gostado dos meus vídeos. É... Tem mais alguns vídeos que eu ensino no NX0, é, cedo ou tarde. Para Mordor, All Inception e Shima Roots é, do lado de cá, ok? Se inscreva e vejam lá meus vídeos. Obrigado, valeu, galera.